Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, trazendo mais uma lenda nova para vocês. Hoje a gente estamos aqui nessa casa, uma casinha parece pequena, né Thaís? Sim. E hoje a gente vai fazer a exploração. Foi nos passada a localização. Deu trabalho para a gente conseguir chegar nela, mas conseguimos. E a história que foi nos passada dessa casa aqui é que morava uma viúva aqui nessa casa, junto com o seu filho. E ela depois de um tempo ela acabou arrumando um novo relacionamento e trouxe esse homem para morar junto com ela e com seu filho. E disse que um certo dia o filho dela desapareceu. É, uns falavam que era cobra que tinha pegado ele, outros falavam que era onça, mas depois descobriram que foi esse cara que matou o filho dela. isso? que história triste, hein? Que história, Thiago. De ação. Pessoal, foi nos passado isso, não sei o que, que aconteceu depois, se, o que, se ela acabou separando deles, se, se eles continuam junto. eu não sei o que, que aconteceu, pessoal, foi nos passado isso, hoje a gente vai fazer a exploração para a gente estar voltando à noite para fazer a investigação e tentar descobrir a história, como que foi isso, o certo, né Thais? Isso mesmo, e ver se realmente tem alguma coisa sobrenatural aí dentro, né Sim, lugar. então eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora para mais a exploração. Parece ser pequena, né? Parece que, que é aí, ó. minha lanterna tá fraca, ó. Qualquer coisa é se ilumia. Sua será que eu quero ah, eu ver? Ui, que susto! Foi cara. Isso? Eu pisei. Acho que Você eu pisei. Acho que a banheira era ela pra fora. Eu acho que era. Tô até com medo de entrar, cara. Quer que eu entre pra ver? Entra aí. Olha atrás da porta. Tá a sua lanterna. <risos> Vamos ver se não tem cobra assim. <risos> Vocês sabem galera, eu tenho medo de cobra lascar Ó, tem um assim aqui o vaso. Uma escopa. Acho que essas telhas estão tá solta, hein? Então, chuveiro. Você viu essa pia, tá isso? Es... Vi, tira claro do céu, aqui é assustador, hein, cara? Então, cara. Dá licença. Licença. Nossa, olha essa porta, Thaís. Olha. Galera do céu. Olha isso, Thaís. O um negócio aqui, ó. Casa... Pessoal, dá para ver que a casa é bem antiga. Ó, que nem piso ela tinha, ó. Era só aquele cimento. Cimento, ó, tipo um Olha atrás bem. de você. Nossa, hum. cara. Galera, tá ventando demais, cara. Demais. Aqui era aqui, ó. Aqui era a cozinha, ó. Ali era a sala, tá vendo? Pera aí, a abre aí, vamos ver. Devagar, se tiver bicho. Quer claro. Olha lá. Nossa, tem uma Deixa tampa ver. de panela de pressão. Caraca, mano. Bastante fezes de rato. Fezes de rato. Tem em cima tem alguma coisa? Nada. Ah. Você viu que minha avó tinha um armário desse? Sério? Aham. Uh -huh. Vamos pros quartos, não é Esse não tem nada aqui embaixo. Essa pia aqui também é chiquinha, ó. É. Galera, uma pia. A pia era comenta é é isso? Era, aquele, ó. Ó, oh, o mato tá tomando conta aqui da janela, galera, Então, Pelo jeito. Aqui, Thaís, tá, ó, era a cozinha, né? Aham. Uhum. era a cozinha. Não ali a sala. E dois que... quartos. É, só que ele não tinha tomado, tá vendo? Olha essa porta aí, tá cheia de marca de mão, cara. Hum, Olha que ali. Que... Ó, marcas de mão, cara. Tá vendo? Aham. Uhum. Olha que lindo. Garrafão, de vinho, garrafão de, vinho. de vinho. Deixa eu ver a visão que tem aqui. Mata e plantação. Janela aqui, ó, tá até com um pé de pau aqui, tá? Aham. Uhum. Peraí, deixa eu ver aqui com Pode ver. calma aqui. A porta. Olha aqui em cima da porta, cara. Tem uma madeira, ó. Tem, acho que era pra ver. Deu um buraco na porta. É estranho. Esqueci, cara. Olha, ó, tem muita sujeira aqui. Tem um prego muita... aqui, ó. Prego? Vai ver, era pra ficar amarrado, né? Pode ser. Ó, tem algumas folhas, mas é, parece que tá. Já foi apagado com o tempo. Tá, cá. Esqueci isso aqui. Mano, de colchão antigo. Mano, de colchão? Eu acho que é. é. Nossa, tem coisa, cara. Hã? que ter até larga Nossa, cara, tem colchão. Tem um armário aqui também. Ah, esse aqui era Pitas é isso? Ah, é verdade. É, que é igualzinho o armário. Pera aí, peraí peraí, peraí, peraí. Por que que você acha que você está aí, aí? Olha ali. Ai, alguém subiu. Foi para subir, cara. Foi mesmo. Pô, oh! Que isso, Tiago? Cara, eu vi, eu vi só o rabo ali, cara. Véi.. Nossa, cara, eu tenho medo Você tem. viu que o armário. A pia é igual o armário? É. No jogo. Aqui o pé da pia, ó. Thaís, mas por que que você subir ali? O que que tem ali, cara? Eu não sei. Tem guarda de seguir, não? Será, cara? Ó, o colchão. A janela, tá ventando pra caramba. E a largatixa lá. Aquilo é um largato, cara, pelo tamanho que é, tem É, parece... Segura aqui, Thaís. E se tiver cobra ali, cara? Então. Eu não sei se isso aí tá podre. Cuidado. Segura. O que, que tem Tem pneu, uns negócios aí. Tem pneu? Nos pneu? Ali. Eu preciso da lanterna. Ó, oh, tem um guidão aqui de bicicleta. Thaís, essa casa foi feita num barracão. É inteiro barracão aqui, telhado. Um ferro, esse aqui é um negócio de cama, ó. Tem uma seringa ali. Acho que é isso aí, cara. Dá uma volta aí em volta da casa? Não. Cuidado, hein? tá ventando demais. Tá ventando demais, cara. Ai. Olha, Ó, os vidros quebrados. Por, que, por que que tá naquele... Ele matou o dela, Então. Aqui é o barracão, Então os pisos, ó. Ah, aqui, ó, ó da entrada lá pro, da casa ali. Então, lá na casa não tem telhado. Seria esse Seria telhado. Ser, é, esse telhado hein. Interessante. Então os pisos aqui, ó. Soleiro, ó. Fez um posto caído aqui. daqui, ó. Ó, bonito. Tem um suporte caído ali, ó. Valeu, valeu, Tem mesmo o relógio. É. é. pessoal. A casa é essa. Casinha pequena, né, Thaís? Sim. Tá ventando muito, não sei como tá o áudio aí, pessoal. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal também. E também se inscreve no nosso canal principal, que é o Thiago Furacão. Porque a gente vai vir aqui de madrugada às 3 horas da manhã para fazer a investigação sobrenatural. Tentar captar pela câmera aparições, manifestações. Né, Thaís? Vê se o local realmente assombrado, né? O local aqui é longe de tudo. É sinistro. E a gente vai voltar. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.